Filhos, hoje é aula, hein. Hoje é vídeo dica luxo para abrir a sua mente em relação à leitura de curvas um pouquinho que eu sei que você gosta. Mas já sabe, né? Se sua máquina trava, a da Informática vai resolver. Contato tá aqui embaixo. E outra coisa, se você procura um consórcio luxo para financiar uma moto, um carro, um capital de giro, imóveis, multicons Tá aqui também, nosso novo parceiro. Contato aqui embaixo na descrição. telefone é 0800. Tem o site. Fala com eles. Vai dar bom negócio. Eles são muito eficientes. Um luxo, beleza? Multicons aí pra vocês. Consórcio é com eles, beleza? Bom, vamos para o um vídeo. Que esse aqui, eu trouxe até a lousa aqui, ó. Hoje a gente vai ter aula. No caso, vai ser o professor funicular. E eu peguei... Vou pegar dois onboards aqui. Mas, na verdade... O que, que eu quero fazer, filhos? Eu quero facilitar a leitura do rolê para vocês, porque muitas vezes você faz a curva ser mais complexa do que ela é. Como é, o desenvolver do piloto acontece no autódromo e eu sei que nem todo mundo tem condição para estar nele, eu quero ensinar algumas coisas que facilitam bastante que tornam a minha pilotagem mais segura, mais fluida e ao mesmo tempo até um pouco mais rápida do que um padrão que você vai lá e fica contornando durante muito tempo a curva. E o que eu quero é que você faça esse trabalho sem roubar faixas. Maravilha? Todos os meus onboards de estrada você vai ver que eu mantenho na minha faixa. E se tiver duas faixas uma do lado da outra, eu mantenho uma faixa só. É no caso máximo eu vou usar duas faixas, porque eu não gosto, eu gosto de uma margem de segurança, eu gosto de caso aconteça alguma coisa, uma curva fecha, aparece um cachorro, aparece alguma coisa no meio, eu tenha algum escape. E andar pela contramão jamais né filho, isso aí é loucura máxima. Bom, vamos lá, então a primeira coisa é o seguinte, esse rolê aqui é Guararema, e aí tem uma curva que acontece aqui, tem uma curva que acontece em Romeiros, Vai ter essa mesma curva que acontece em outro lugar e essa curva você aprende em interlagos numa situação onde você explora o acelerador. Então, onde eu aprendi? Vamos mostrar aqui rapidinho, vai. Aqui é a volta interlagos. Deixa eu baixar um pouco o som. Vamos adiantar aqui um pouquinho e tal. Aqui, ó, exatamente aqui. Ó. Repara nessa sequência de curvas aqui do lado. É claro que ela é maior do que o normal. Mas, se você reparar, ela faz isso aqui, ó. vou fazer para cá, vai assim, aí ela faz isso e faz isso. O que você enxerga aqui quando eu faço isso aqui? Ó? Ela é um quadrado, certo? Se eu fechar aqui dá um quadrado, ou se eu aumentar aqui dá um retângulo, mas vamos pegar aqui um lado do quadrado. Então, o que geralmente você faz? Você abre aqui, né? Aí vem, fecha aqui, fica... E sai aqui, certo? Esse é o padrão que você faz, tá? Só que aí aqui, você não consegue ficar... É... Tem um acelerador tão progressivo até mesmo manter ele aberto porque você vai passar muito tempo inclinado. E aqui com qualquer moto que seja, tá? Qualquer cilindrada que seja. Outro reto que você faz, vem fechado aqui... Aí você toma outro erro aqui, vem fechado aqui, né? Quando você fecha uma curva, geralmente, depois que você tem a habilidade com a moto que você conhece, por mais que você entre fechado, aberto, tal, tal, tal, você consegue no meio corrigir e fazer o que você quiser. Então você consegue, mas se você vem fechado aqui, você vem, espalha aqui, perde aqui, depois fecha, tenta fechar aqui, vai sair aqui e tal, não sei o que, erra tudo, né? Porque falam que um outro exemplo aqui, vai, vou fazer uma outra linha de curva aqui, aqui embaixo, vai então você tem essa aqui a curva assim, né? Beleza, certo? Aí todo mundo fala o seguinte: ah, se você vem aberto, você sai fechado e sai aberto de novo. Se você vem fechado, você vai abrir antes aqui porque você não tem contorno. Então, se você vem aberto, que você fecha aqui no meio e sai aberto de novo. Essa é a tal esquadro, se você vem aqui fechado, você vai fechar aqui e vai sair espalhado, certo? Mas existe também um traço que você consiga vir por aqui com mais velocidade e fazer isso aqui assim. Você consegue. Desde que você esteja com um pneu bom, conheça a motocicleta, trabalho o RPM, né? Guardando um pouquinho, trabalhando na frente traseira e você consegue fazer esse contorno aqui. Mas o ideal mesmo, numa coisa dessa situação, é você vir aqui, lá aqui e sair para cá, certo? Se a gente pega essa situação aqui e olha para cá, o que que acontece? Você... Se... Pra melhorar o tempo nesse quadrado aqui, que é essa situação, você tem que fazer isso aqui, ó. Vem aqui, belisca aqui, vem pra cá, belisca aqui e sai aqui, ó. É isso aqui, ó. Você transforma a curva num V, certo? Tá um, muito horrível, mas dá pra você entender. Você tem que transformar a curva num V. Se vai ser um, um V mais aberto, um V que você vai atacar um pouco mais fechado, você tá defendendo a posição, mas esse V ele tem que acontecer. Então, teoricamente, você faz isso aqui, vem pra cá e vem pra cá, certo? Que é exatamente isso aqui, por quê? Porque você usa o acelerador, né? Então você vem e freia, você pirisca a primeira zebra, acelera e vai até a próxima zebra acelerando, não com posicionamento, acelerando. Deixa a moto espalhar, bate aqui uma marcha nessa situação e fecha de novo aqui para sair do lá. Que é exatamente isso aqui, ó. Preparei, reduzi e tal, mordi a zebra, espalha acelerando. Bato a marcha, desço de novo e saio na outra zebra de lá. É isso aqui. Esse V é exatamente isso aqui. E você desenvolve isso aqui em interlagos. Muito bem. Por que não, uma vez que você tem curvas quadradas na estrada, você fazer esse mesmo exemplo? Então aí, vamos vir para cá agora pra uma outra situação. Depois eu falo dessa essa curva aqui, vamos vir. Na sequência aqui, que essa aqui a galera até me cantou uma bola. Essa curva aqui pegou muita gente, eu vi, eu também também escorregão aqui. Mas essa próxima curva aqui, isso depois que eu fiz umas 12 vezes, tá, filhos? Eu percebi que ela é um quadrado. Mas quando você é a primeira vez, você fala, não, é uma curva. Só que olha isso aqui, ó. Ela é exatamente um quadrado. Ela é um quadrado. Então, se eu ficar aqui mordendo lenço, vacilando, eu não vou conseguir ter a velocidade que eu quero certo? quando a gente fala de uma pilotagem fluida, se você tá passeio que é o melhor na estrada numa boa, cara é manter aquela velocidade que você tem é, gripe que você tem um giro bacana, que você tem a traseira é, levando a dianteira, que você está olhando para onde você quer ir e que você consegue manter um acelerador bacana. Então essa é uma trajetória boa, qualquer situação de curva, certo? Mas vamos supor que você fica vendo meus onboards e quer falar, ah, eu vou fazer igual o Durval. Por quê? Porque quando você olha, parece que tá fácil. Eu sei que tá fácil, mas tá tudo no controle. Aí chega lá você desavisado e fala, nossa, mas a curva não era igual que eu vi no vídeo. Claro que não, porque lá eu conheço, eu sei como entrar e como sair, então parece tudo muito fluido, muito fácil. Mas quando você chega, não é assim. Então eu quero fazer com que fique fluido e fácil. Bom, então isso aqui é um quadrado, filhos. O que, que eu faço aqui, ó? Eu espalho, ó dou uma aceleradinha, espalho, dou uma freadinha de leve, que isso aqui é o trail break, mas para o trail break, mas para eu poder dar essa freadinha eu dou uma aceleradinha, ó olha o RPM, ó 8, tá vendo, ó, 8, 7 né, estamos falando de 13 então 13, eu tenho até o 6, um RPM bacana na 10, só que 6 ela é meio mortinha, mais 8, então eu dei um golinho fecho uhum. no trailzinho aqui, ó cai, ó, 7 ali, ó e já vou voltar uhum. a acelerar Ó. E já nessa. Olha só, a curva já é pra cá. Nessa transição aqui, ó. Se eu faço um quadrado, olha só. Continuando essa curva aqui, ó. Se eu faço um quadrado, ó. Ó. E você continua, olha isso aqui, ó. Eu já saio certinho pra cá, ó. Eu faço tudo virar uma reta. Que é o legal da bilheta. E numa situação dessa, qualquer moto é legal fazer dessa forma. Então a transição é muito mais rápida eu já estou pronto. Se é uma reta também. Legal. Viu aqui? Agora, ó. Mas vamos lá. O que que acontece aqui, ó? Aqui, ó. Pra você é uma curva, né? Pra você é uma curva. Isso aqui é um quadrado. Ó. Então, o que que você faz? Você abre ele, certo? Igual abrir aqui, ó. Certo? Você não fecha a transição igual você fecha. Você abre ele um pouquinho. Ó o que eu vou fazer aqui agora, ó. Morde aqui. Ó. Ó o quadradinho. Espalha pra cá. Ó, fecha de novo. Olha que tangência luxo. Ah, agora eu entendi. E eu já saio preparado aqui para fazer essa mesma tangência. Certo? Eu e aqui, nessa situação de curva, eu não preciso puxar até aqui para entrar nela, ó. Eu posso espalhar no meio dela, porque ela é uma curva 180. E aí eu fecho de novo. Lembra que eu te falei da questão ao giro, 7? Lembra que eu te falei a questão de você ter o controle da moto você conseguir colocar onde você quer? Então, ó, eu fiz exatamente isso aqui, ó, no meio dela. E se você pegar pra qualquer cara, é errado fazer isso aqui no teórico livro do a curva é assim ou a curva ela é assim. Tipo, não tem como você fazer. Tem sim. O que você tem que fazer é criar uma situação favorável dessa aqui pra você. Então, sempre que você entender que a curva é um quadrado, faça um V nela. Essa é a primeira questão aqui de curva. Quadrado faz um V. Então isso aqui eu desenvolvi em Interlagos, porque esse é o melhor traçado, e trouxe para a rua. Então é isso que eu falo para vocês da pista. Você vai para a pista, muita coisa que você aprende lá, você traz para a rua. Mas nem tudo da rua você leva para a pista. Na verdade quase nada, né? Uma das coisas que eu não visto, que eu fico louco aqui andando direto, é que na rua você anda igual um pavão, porque você fica enxergando e na pista você tem que carenar. E é um vício muito grande, porque eu fico andando na rua, depois quando eu volto eu falo, nossa, senta, vai pra, vai pra baixo da boia vai pra baixo da boia por quê? Porque perde tempo, você faz o fluxo, então isso é uma coisa que você tá aqui também, ó a sua moto, ó, ó você, ó, igual um, um Larry Larry's, ó, aqui ó, tá vendo? E você tem que ficar assim, ó, certo? Ó, isso aqui, ó, né, olha, olha a diferença, ó, e você tem fica igual um pavão, porque na rua você tem que enxergar as coisas, na pista você não se enxergar nada, porque não vai nascer um, um bode aqui assim... E dá no meio de você. Muito bem, esse desenho foi muito bom. Então é o seguinte, é... curvas tem que ter uma leitura. O quadrado você pode usar desta forma. Vamos numa próxima situação de curva. O que você tem quando você faz uma curva 180? O que todo mundo faz, geralmente? A grande maioria não enxerga o fim da curva, certo? Então vem aberto. Vem aberto, vem aberto, vem aberto, não sei o que, vem aqui assim. Beleza? Vamos pensar numa situação que... Aí eu tenho duas situações, que essa aqui em Capoava que faz isso aqui, que é uma curva antes assim. Então ela é um S mais fechado, certo? E o Romeiros é um negocinho um pouco menor esse espaço, mas é um quadradinho aqui também, ó. Tá? Então tem o quadradinho, que é esse quadrado aqui. E aqui tem aquela reta da ponte que é em capoava Beleza? Beleza. Tá. Se pensarmos, juntos e together, que ambas delas, incapuável, eu venho aqui frenando um mordo aqui e saio aqui, certo? E aqui eu faço um quadrado e saio aqui, certo? Ambas eu estou fazendo a mesma saída, beleza? Beleza. Se eu estou saindo aqui, puxar para cá para voltar... É perder tempo. Estou fazendo uma pista bem maior. Certo? Certo. Aqui... Putz, aqui é o Romeiros, desculpa. Aqui. Mas, vou, mas aqui não vai serve. Pera aí. Puxar para cá, para vir para cá, é perder tempo. Olha o tamanho da pista que eu tô fazendo. ó. Romeiros também é a mesma coisa. Vim para cá, uma vez que eu tô numa faixa aqui, para achar que eu vou vindo aqui ganhar mais tangência ou enxergar melhor... Não vai mudar nada enxergar daqui ou daqui, porque ela é uma curva séria, é 180, aqui você enxerga porque o circuito você vê, ó, é né? plano aqui quando você está olhando, então você enxerga a curva, mas na estrada você não enxerga, então vir aqui, dependendo da velocidade que você faz, que é lento, você não consegue trazer a moto do jeito que tem que trazer, você faz a curva aqui assim toda errada, ou você sai aqui porco, ou você sai aqui sem velocidade, ou você cai aqui no meio em capoaba, você geralmente cai aqui porque ela tem um desnível essa pista. Certo? Aí você cai acelerando, toma uma raizade e vem aqui pra zebra. É assim que funciona a queda em capoava. Aqui em Romeiras é a mesma coisa. Essa curva aqui é a curva do Luizinho. Então ele, ele veio aqui pra tentar fazer o cotoco, porque é uma curva que favorece, só que ela tem dois bumpzinhos aqui, ó. Então se você sair nela muito aqui, você tá ferrado também, certo? O que você tem que fazer nessa situação de curva? É fazer uma velocidade, um ataque aqui, ó. Que você tem uma aceleração, você dá um golinho, faz um... Né? Faz isso aqui, ó. Isso. Isso. E aí, disso aqui você sai aqui, ó. na zebra aqui, assim. Ó. Ó. Então eu vou te mostrar agora na prática Durva, mas eu não posso fazer isso aqui? Pode. Posso fazer isso aqui? Pode. Posso fazer isso aqui? Pode. Posso fazer isso aqui? Pode. Olha o tanto que você tá andando fazendo isso aqui, ó. Só que eu te garanto que você... Aqui em Capo, só aqui que eu te garanto que tem 03 aqui. Só nessa brincadeira aqui, ó. você perder tempo. Olha o tamanho da sua pista olha o tamanho da minha pista. Dá para você enxergar? Ficou gigante? Tá. Aqui nós não, não estamos ganhando tempo nem nada. Nós estamos se divertindo. Mas olha a complicação que você fez pra sua pista. Né? Fazer isso aqui assim. Olha a facilidade que eu fiz a pista. Então isso aqui é o que vocês têm que entender. Então vamos lá, capoava. <risos> Ó, acelerei aqui, entrei na zebra, dei mão. Dou o gás, dou o gás. para que que eu vou puxar até aqui? Isso aqui é tangência de carro. Por isso tem essa zebra é cá. dei o gás aqui. Ó, dei um belo gás. Eu tenho, ó o giro, 12. Eu tenho velocidade, eu tenho como trabalhar o meu trail braking, mudar a geometria da moto para apontar melhor, certo? E ter tração pra não perder a frente. Então, ó. Eu faço simplesmente aqui, eu perco ela um pouquinho, ó, nossa, perdi a curva, ó. Só que depois que passei esse burro, eu já falei no vídeo, eu fecho ela e saio na tangência, ó. Então a sensação é que eu perdi a curva, mas é exatamente isso aqui, ó. Minutinho, ó, já abri o acelerador e fui embora, ó. Você viu a facilidade da curva? É isso, vamos para o Romero, ó, então peraí, dá um finalzinho aqui, já era e tá, tal. Vamos lá. Aqui, ó, isso aqui parece um pouco curvão de capoava também. Você fica na lenga-lenga, ó Ó, quadradinho Ó Ó o golinho, ó o golinho Tirei a mão, ó Ó o V Ó o V Você viu que rolou um golinho? Rolou um golinho Ó o V, ó o V, ó o V, ó o v. Ó agora fechando ela Ai, ah, e acelera e vai embora fugir dos dois bancos Deu pra ter uma ideia aqui, filho? Vamos de novo Vou voltar 10 segundos Porque acho que é muito Mas vamos ver Ó, ah, tá bom Ó, golinho Um pouquinho só, minha pista, vizinho fecha, vai tá embora. Aí você fala, nossa, mas é muito mais fácil, muito melhor, muito mais dinâmico e a tocada flui. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu falei um detalhe? Que a mil você transforma tudo em V. Então, isso aqui é o V das coisas que a gente fala da mil. Então, você olhando um vídeo, você fala, não, tá tendo, é, tem acelera, pouco tempo de curva, ó, mas você tenta fazer um V progressivo, aqui é a mesma coisa, ó abre o V um pouco mais e vem fechando, ó, e vai embora, eu tenho giro, você vê que nunca sai do 7, eu tenho giro pra fazer isso, entendeu? Então curvas 180, curva quadrada você tem que criar um V dentro delas, você tem que fazer uma transição que você consiga ter um pouquinho de gás, um pouquinho de trabalho com a motocicleta, para que você não sobrecarrega tanto o pneu, para que você não sobrecarrega tanta frenagem, para que você não tenha medo de acelerar, ou ficar no, no com a alguém ou desacelerar tudo e perder a frente, então é isso que você tem que entender. Então aqui eu trouxe para vocês duas situações de curvas, certo? Espero que ajudem vocês a ter essa leitura. Se vocês fizerem, depois eu faço uma situação de curva padrão aqui. Vocês gostando desse vídeo, esta aula técnica de desenvoltura de pilotos, nós trabalharemos de outra forma. Então, deixa a hashtag aí embaixo. Turva, a", mais duas curvas. E nós vamos trabalhar de outra forma para que você melhore o seu piloto, melhore a sua pilotagem, sem se colocar em risco e entendendo um pouco de leitura. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tranquilo? É isso, professor Funicular. Pega no meu, tchau.